Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio e hoje vamos resolver mais uma questão da playlist de energia cinética. Na questão de hoje vamos aplicar o teorema de energia cinética. Eu peço que tentem fazer a questão antes de ver a resolução. Vamos para o enunciado da questão. Questão 3 qual é o trabalho realizado pela força resultante que age num corpo de massa 500 gramas, cuja velocidade variou de 3m por segundo para 5m por segundo? A primeira etapa na resolução dessa questão é entender o enunciado e coletar os principais dados. De acordo com o enunciado, a massa do corpo é de 500 gramas. Como a massa é uma informação importante, vou colocá-la massa no campo de dados. A velocidade inicial desse corpo é igual a 3 metros por segundo. A velocidade inicial é importante, então vou colocá-la no campo de dados. Em um determinado instante, a velocidade do corpo chega a 5 metros por segundo. Vou colocá-la no campo de dados. O que eu quero calcular? Eu quero calcular o trabalho desse corpo nessas variações da velocidade. E para resolver essa questão, nós vamos utilizar o teorema da energia cinética. A fórmula que vamos utilizar é trabalho igual à variação da energia cinética. Como sabemos, toda a variação em física, nós pegamos a medida final e subtraímos da medida inicial. Nesse caso, vai ficar assim. Trabalho é igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Para calcular a energia cinética inicial, é preciso da velocidade inicial do corpo. que nós temos que é 3 metros por segundo. E para calcular a energia cinética final, é preciso ter a velocidade final do corpo. Que no nosso caso é 5 metros por segundo. Agora que nós entendemos isso, basta substituir os valores nas fórmulas. Primeiramente, vou começar calculando a energia cinética inicial. Energia cinética inicial igual a massa do corpo vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Como a massa está em gramas, vou ter que dividir por mil para passar para quilograma. Ficando assim, 500 dividido por mil é igual a 0,5 kg. Agora que as unidades de medidas estão de acordo com o Sistema Internacional de Medida, basta substituir os valores e resolver a questão. Energia cinética inicial é igual a 0,5, que é a massa, vezes 3 elevado ao quadrado, dividido por 2. Primeiro eu vou resolver a potência, o 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 9. Energia cinética inicial é igual a 0,5 vezes 9 dividido por 2. Agora eu posso multiplicar o 0,5 vezes 9. 0,5 vezes 9 é igual a 4,5. Energia cinética inicial é igual a 4,5 dividido por 2. Energia cinética inicial é igual a 2,25 J. Acabamos de achar a energia cinética inicial. O objetivo nosso agora é calcular a energia cinética final e substituir no teorema da energia cinética. Energia cinética final igual a massa vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2. A energia cinética final é igual a 0,5 que é a massa. No lugar da velocidade final, eu vou colocar o 5, elevá lo ao quadrado e dividir por 2. Vou resolver o 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é igual a 25. A energia cinética final é igual a 0,5 vezes 25, dividido por 2. Agora, vou multiplicar o 0,5 vezes 25. 0,5 vezes 25 é igual a 12,5. Energia cinética final é igual a 12,5 dividido por 2. Energia cinética final é igual a 6,25. Agora que calculamos a energia cinética inicial e a energia cinética final, basta substituir esses dois valores no teorema da energia cinética. O trabalho é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. A resolução vai ficar assim. Trabalho igual. Qual que é o valor da energia cinética final? 6,25. Menos. Qual que é o valor da energia cinética inicial? 2,25. Fazendo a subtração, o trabalho vai ser igual a 4 j Finalizamos mais uma questão. Espero que todos tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima.